que ninguém te conta, você vai aprender aqui no Doutor do Amor. Talvez você precise aprender como lidar com o fim do seu relacionamento. E nesse vídeo meu propósito é te ajudar a passar por essa fase. Por isso vou ensinar umas dicas para você adaptar para a sua realidade. Assista até o final, vou liberar mais 7 dicas de presente para te ajudar. São dicas essenciais ainda nesse vídeo. Mas antes, já vou te lembrar de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Lembrando que aqui temos conteúdo para você aprender antes de entrar em um novo relacionamento, então aproveite! Lidando com a separação, de cima para baixo. Lidar com a mágoa é algo que todos prefeririam não ter que fazer em sua vida. É um processo doloroso e você sente como se alguém que você achava que o amava agora tivesse arrancado seu coração do seu peito. Mesmo se você soubesse que estava chegando, ainda precisa de tempo para lidar com isso. Aprender a ficar sem aquela pessoa que existe há tanto tempo leva tempo. Há coisas que você pode fazer e passos que você pode tomar para tornar as coisas melhores para si mesmo. Você pode sentir que só quer ficar sozinho por um tempo. Vá em frente, fique sozinho. Diga à família e aos amigos que você vai levar alguns dias, ou mais, para chorar e pensar sobre as coisas. Este é um passo que pode ser bom para você, desde que seja apenas por alguns dias. Você quer ter cuidado para não fazer disso um hábito. Faça um plano para que um de seus amigos ligue para você ou pare depois de um dia para ter certeza de que tudo está indo bem. Durante o seu tempo sozinho você vai querer pensar sobre as razões pelas quais você está lidando agora com a mágoa. Você sabe que vocês dois não estavam se dando bem ultimamente, mas você vai se perguntar se havia algo que você poderia ter feito diferente para manter vocês dois juntos. Isso é normal após uma separação. Tente não insistir nisso, porque agora o importante é superar o rompimento e continuar com sua vida. Durante seus dois dias de solidão, você pode fazer algumas coisas, coisas saudáveis, para começar a construir uma nova vida para si mesmo, como encaixotar todas as coisas que lembram a outra pessoa e guardá-las no sótão ou na garagem ou até mesmo uma unidade de armazenamento, dependendo da quantidade de coisas que vocês dois coletaram. Além disso, aprenda a escrever como você se sente sobre tudo. Fazer isso ajudará a colocar as coisas em perspectiva e ajudar a resolver seus sentimentos. Então você tem que consultar-se quando precisar. A longo prazo, isso ajudará a se curar. Quando seus dois dias de solidão terminarem, ligue para um ou todos os seus amigos e saia de casa por um tempo. Vá almoçar, ou faça compras, ou vá ao parque e apenas converse. O ar fresco fará bem a você e o contato com eles também. Seus amigos vão se preocupar com você e ter contato vai deixar suas mentes à vontade também. Depois de um rompimento, você se sentirá como se não fosse amado. Entrar em contato com os amigos depois de alguns dias mostrará que eles ainda o amam e estão lá para você se apoiar ao lidar com a mágoa do rompimento. Muitas histórias de ficção acabam com esses dizeres, felizes para sempre, porém sabemos que na vida real os créditos não aparecem quando tudo parece perfeito. A vida continua, o romance acaba e o relacionamento termina. Gostando ou não, o sol amanhece no dia seguinte, mas muitos não sabem como superar uma separação. O sofrimento é real. Porém, isso não significa que também é permanente. A dor da separação passa. O fim é um estágio complicado para qualquer processo, entretanto o ciclo completo permite conclusões. Os ensinamentos que tiramos dessas situações são valiosos, pois permitem crescimento pessoal ao entendermos o que aconteceu. Como superar uma separação? Isto pode ser complicado, por isso, trazemos 7 dicas de presente para você, que podem ajudá-lo durante esse processo de reflexão e autoconhecimento. 1. Um, Afaste-se das redes sociais. 2. Mude o visual. 3 – Mantenha-se ocupado 4 – Conheça novas pessoas 5 – Dê tempo aos sentimentos 6 – Desabafe sobre o que aconteceu 7 – Acompanhamento psicológico O término de relacionamento é algo difícil para todas as pessoas. Porém, às vezes, a angústia da separação pode ser tão traumática que desencadeia alguns malefícios, como transtornos psicológicos. Aliás, caso não sejam cuidados, a pessoa pode desenvolver doenças, como a depressão. O tratamento psicológico permite que a pessoa consiga lidar com o turbilhão de sentimentos e permite a autorreflexão. O psicólogo irá trabalhar para construir barreiras mentais e identificar gatilhos emocionais. Gostou desse vídeo? Doutor do Amor adora interagir e vai responder todos os comentários, perguntas. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Até o próximo vídeo. Doutor do amor agradece.